Olá, tudo bem? Eu sou o Neymar Lotérico e também fundador da DoraSoft. Talvez você já tenha visto um vídeo que nós falamos sobre o Simples Nacional em casas lotéricas. Se você não sabe do que eu estou falando, clica nesse card aqui que você vai ter acesso a esse vídeo. Caso você ainda não tenha visto os outros vídeos sobre tributação dentro de casas lotéricas, fique tranquilo, no final desse vídeo nós vamos disponibilizar o um material para você você vai poder receber diretamente no seu e-mail e eu vou te dar um link onde você vai ter acesso a todos esses vídeos. Então vamos conversar de novo com o Luiz, porque nós ficamos com uma dúvida. Nós estávamos falando sobre Simples Nacional e aí de repente ele falou sobre um negócio chamado bitributação. Luiz, obrigado mais uma vez de participar com a gente para poder ajudar os nossos clientes lotéricos e nossos amigos lotéricos pelo Brasil inteiro. Neymar, eu que agradeço a sua presença aqui hoje. É um prazer tomar uma água, um café com você e também eu agradeço a oportunidade de estar falando com todo o seu público explicando um pouco mais sobre tributação, sobre Simples Nacional, sobre ISS que nós vamos conversar hoje. Fala um pouquinho pra gente, Luiz, o que é essa bitributação dentro de casas lotéricas? Como é que funciona isso? O que é isso? Neymar, bitributação é quando a gente paga um imposto duas vezes. Na casa lotérica existe a possibilidade, se não tiver o conhecimento da situação, Deu de pagar ISS em duplicidade. O ISS é um imposto que se paga à prefeitura. Mas como eu disse no, no, no vídeo anterior, o ISS também está embutido na guia do DAS, que é o Simples Nacional. Então quando eu pago o DAS, eu estou pagando uma parcela de ISS ali dentro. E aí no caso, como que poderia acontecer esse problema de, do lotérico fazer essa bitributação sobre o ISS, que pode estar contido ou não dentro do Simples Nacional? Neymar, o problema acontece no seguinte. Em, em regra, o ISS é devido na Guia de Simples Nacional, essa é a regra. Você vai pagar o ISS na Guia do Simples Nacional embutido ali. Porém, é, cada prefeitura pode legislar, pode criar uma norma em relação a esse tema. E muitas prefeituras do Brasil exigem que a Caixa Econômica Federal faça o pagamento do ISS e não nosso amigo lotérico. Então, nesse caso, qual que é o nosso ponto de atenção? Nós temos que fazer com que seja descontado do valor da guia do DAS a parcela correspondente ao ISSQN. Luiz, mas isso meio que deu uma confusão aqui na minha cabeça. E como que acontece? Como é que eu faço para poder saber isso de fato? Se eu estou ou não pagando isso duas vezes. Como é que eu faço para poder saber isso? Eu preciso ligar para o meu escritório de contabilidade? Eu ligo para a prefeitura? Eu falo com a Caixa Econômica? Com quem que eu falo? Bem Neymar, primeiro você precisa saber se do seu pagamento que a Caixa Econômica deposita na sua conta corrente, está vindo o valor bruto que você tem direito ou se a Caixa Econômica está descontando uma parcela do seu pagamento. Então vamos supor que se você tem lá um valor X a receber e você está recebendo X menos uma parcela, isso já, você já tem que ficar atento, porque provavelmente você está sofrendo a retenção do imposto. Tá, vamos supor o seguinte, se talvez o nosso colega lotérico esteja vendo aqui e para ele ainda não está fazendo muito sentido isso, é, eles podem entrar em contato com você, você presta consultoria nesse tipo de coisa também ou, ou esse é o tipo de coisa que você não trabalha, como que é? Claro que prestamos a consultoria, então em muitos casos é, várias empresas mandam a gente o extrato do Simples Nacional. Né? Então o Lotérico primeiro ele verifica se está ocorrendo ou não a retenção do ISSQN, do seu pagamento, ou seja, está recebendo um valor um pouquinho menor do que ele teria direito, então seja uma primeira evidência de retenção. E a gente confirma se está havendo a bitributação ou não, por meio do extrato do Simples Nacional. Que aí qualquer contador, você solicitar o seu contador, e vai emitir o extrato do Simples Nacional e nesse documento a gente consegue verificar se está descontando o ISS da sua guia ou não. Entendi. Luiz, uma outra pergunta que provavelmente alguns dos nossos colegas lotéricos devem estar se perguntando é assim. E aí? Já paguei bitributado. O meu contador verificou que eu paguei tributado E aí? Eu posso ter uma restituição desse dinheiro? Eu posso ter um crédito desse valor para poder abater nos próximos impostos? Existe isso? Como é que funciona? Perdi o dinheiro? Não tem mais jeito. Neymar, nesses casos em que ocorreu o pagamento em duplicidade, você pode sim pedir a restituição ou a compensação do valor devido. Só que nesse caso você tem que entrar com um processo administrativo na prefeitura da sua cidade com o auxílio do, do escritório de contabilidade ou até mesmo de um advogado e solicitar esse, essa compensação, esse, esse essa devolução do valor devido. Mas eu já te adianto, Neymar, é um processo lento, demorado, que você tem que ter muita paciência para lidar com essa situação. Como você, você já chegou a fazer isso, pelo que a gente já esteve conversando em outro momento, e você já conseguiu restituição disso, levou um certo tempo. Você também pode prestar esse serviço para é, pessoas e para empresários lotéricos de outros estados, ou você só faz isso para o pessoal aqui do nosso município? Neymar, a gente atende empresas lotéricas de todo o país, então, para a gente, é um serviço tranquilo. Nós já identificamos esse problema várias vezes em empresas que, às vezes, estavam migrando para o nosso escritório e conseguimos resolver com tranquilidade. Porém, tem que ter um pouquinho de paciência. Então, quer dizer que se o escritório acolher um novo empresário lotérico, por exemplo, ou uma outra empresa, você pode fazer esse trabalho também, na hora que ele estiver entrando, de fazer essa varredura e verificar se ele pagou bitributado? Com certeza, Neymar. A gente faz a, tanto a varredura na questão da tributação, como também na folha de pagamento, na contabilidade. São assuntos interessantes, que têm questões como distribuições de lucro, enfim. Mas é assunto para um outro café, né, Neymar? Luiz, tem mais algum complemento que você acha relevante falar sobre esse assunto da bitributação dentro de casas lotéricas? Tem sim, Neymar, um ponto muito importante também que alguns desconhecem. Eu expliquei num vídeo anterior, nós conversamos, sobre o Simples Nacional. E a gente falou que as alíquotas são progressivas. Lembra que a gente falou que era, começava, podia começar em 6% e nem. chegar até 17%? Sim. Então, a questão é que existe uma alíquota de ISS ali embutida. Sim. E nem sempre é a mesma alíquota utilizada pela Caixa Econômica. Então, tem casos em que ocorre uma diferença entre a alíquota do Simples para a alíquota que está sendo descontada pela Caixa Econômica Federal. Então peraí, você está querendo me dizer que a alíquota que pode ter uma variação de 2% a 5% pode estar sendo cobrada errada do lotérico? Sim, pode, ser, pode estar sendo cobrada a maior do lotérico. E aí nesse caso, qual que é o procedimento? Nesse caso, o primeiro passo é comunicar à Caixa Econômica do valor correto que deve ser retido da sua, do, do valor que você tem a receber. E para poder saber essa informação, ele pode falar com o contador dele ou ele também pode procurar vocês para vocês poderem ajudar nesse momento? Claro, a gente pode, inclusive, deixar o material complementar para ajudar ele a entender um pouco mais sobre isso, para ele fazer essa... monitorar essa situação com segurança e, com isso, evitar o pagamento a maior de imposto. Não é nem duplicidade a maior Interessante. Então além de pagar duplicado, você ainda pode estar pagando a mais do que você poderia pagar. Fique esperto, lotério. O Luiz está aqui para ajudar a gente. Não é isso Luiz? Com certeza, Neymar. Pergunta tá um negócio, você falou de distribuição de lucros. A distribuição de lucros eu já ouvi falar que ela é obrigatória, que ela tem que ser feita, mas como que é feito isso? Como que acontece isso? Neymar, assim, é... ninguém quer pagar imposto a mais. Não, não, peraí peraí, peraí, peraí, peraí, A conversa tá boa, mas a gente vai ter que combinar um novo momento. Para poder falar sobre essas questões que são tão relevantes para nós empresários. Você, sendo lotérico ou não, sendo prestador de serviço ou até mesmo um comerciante que venda produtos, talvez esse papo vai fazer muito sentido para você. Luiz, você aceita bater um papo com a gente novamente, num novo momento, para poder falar sobre essa questão de divisão de lucros dentro das empresas? Com todo prazer, Neymar. Né, Eu tenho um prazer te receber aqui e poder conversar com o nosso pessoal das casas lotéricas. Então tá jóia. Luiz, muito obrigado mais uma vez como sempre peço para que você se inscreva no nosso canal o Luiz acabou conversando aqui comigo antes de fazer a gravação desse vídeo e me disse que poderia fazer um material complementar então se você quiser receber esse material complementar no seu e-mail como eu disse no começo desse vídeo basta você clicar no link aqui embaixo informar o seu e-mail e o seu nome e eu vou enviar esse material diretamente para sua caixa de e-mails ok vale mais uma vez ressaltar que nós estamos criando esse conteúdo para te ajudar no dia a dia da sua empresa e até mesmo da sua casa lotérica, que é o nosso principal cliente, nosso principal mercado que nós atendemos. Tanto eu, Neymar, com a DoraSoft, como o Luiz, com a 3C Contabilidade. Como sempre, desejo para você sucessos e produtividade. Música